Meu nome é Sônia Regina Gomes, sou embaixadora, até recentemente coordenadora do Comitê é, Gestor de Gênero e Raça do Itamaraty e eu vim hoje falar com vocês sobre diversidade. É, para falar um pouquinho sobre isso, acho que é bom contar a minha trajetória. É, eu não contava em ser diplomata, achava que diplomata não era para mim, porque eu achava que ser diplomata era para homem, nobre rico ou filho de diplomata. E eu nunca fui nada disso. Mulher, é, filha de professores, e não sou de família nobre, mas no entanto eu estou aqui. E por que, que isso é importante? Porque eu acho que a diversidade e a diferença faz com que a instituição seja mais rica. Porque quando a gente está fala de política externa, o que nós precisamos é que os brasileiros se reconheçam nos seus representantes e como um, um país miscigenado, plural e com tantas diferenças sociais, regionais, é preciso que todos se vejam nos seus representantes, porque isso faz com que a nossa visão sobre os problemas seja uma visão mais rica e as soluções para esses problemas sejam mais efetivas. Então, a sua diferença faz diferença.